Fala, rapaziada, beleza? Aqui sou o Tietchan trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então, galera, nesse vídeo, mano, eu venho aqui para fazer uma evolução para vocês. Essa evolução vai ser uma, simplesmente básica. Já comecei, é, para vocês terem noção. ao como a conta tá Muitos inscritos aqui nesse servidor me mandaram itens. Um então eu só tenho a agradecer. Para você que entrar, que quer essa conta aí, o link que vai estar tá na descrição, já vou te mandar. Uma medalha CDG, que é essa medalha aqui, que eu tô usando também. Eu tenho duas, então dá pra mandar pra duas pessoas. E um escudo do Capitão América, eu já tenho também. Então eu posso mandar pra você. Um qualquer de 73%. Então cria, cria usando o link que tá aí na descrição, mano. Na descrição, não, nos comentários fixados, fechou? E basicamente a conta tá assim. mas era um escudo do Capitão América. Mais 12 aqui na varinha, que é uma arminha com os atributos muito interessante E mais zero no restante das coisas. E o que, que eu vou fazer aqui? O que, que você vai fazer, Giovanni? O que, que você vai fazer, Titi? Eu vou fazer um negócio aqui muito da hora, mano. Que vai ser o quê? Comprar as super pedras. Pra mim poder evoluir. Deixar tudo full 12. Pro vídeo de hoje. Entendeu? <risos> mas enfim. Acho que eu tô fazendo errado de comprar assim. Mas como a gente tá aqui ver cheio dos cuponzinhos aqui. Ó. Papai, pra nós... Fácil. Então chega com nós, beleza. Comprei que ver o que deu aqui de super pedras. E nisso, o que, que eu vou fazer? Eu vou ir. Agora vocês vão pegar a visão porque o vai ficar com, ficar fortão, fiote E é aquele modelo 100% mil grau deixando aquele likezão, aí o Cheeseinho fica animado demais meu parceiro. E galera lembrando bem mano, que eu tá fazendo uma live para vocês eu vou pisar na comunidade do canal, então fica ligado porque tipo assim a live que eu fiz anteriormente pegou que ver veio... 40 likes, então uma é uma quantidade legal, porque... tipo assim tava querendo bem falidão nas live, mas eu vi que vocês estão gostando desse servidor então, no entanto, eu tô trazendo um vídeo pra vocês fechou? e é isso, muito obrigado aí pra cada um que tá vindo aqui no canal, deixando o seu like, se inscrevendo e também ativando o sininho, e se tornando um membro que é bem importante pra desenvolver a qualidade do canal, vocês estão é, mais ou menos, quer ver tipo assim percebendo no eu, meu modo de eu conversar aqui com vocês eu tô até que ver... Estranho né, mano? Mas como que eu posso dizer? O microfone, não o microfone, mas o computador, o notebook, ele tá com um problema de áudio, aí fica dando as interferências no meu áudio, nas músicas que eu ouço, nem tudo, mano. Então eu preciso que você se torne membro, pra poder ajudar a melhorar a qualidade no... para poder comprar um computador ou arrumar um notebook, entendeu? Então eu não vou fazer vaquinha, vou contar com a força de vontade que vocês têm de assistir o vídeo, entendeu? Que não é caro, basicamente R$ reais para se tornar membro E esses R$ reais ajuda querendo ou não o canal, entendeu? Mas é isso, não tô brigando ninguém Eu Também não tô pedindo esmola, só tô sugest... é, dando uma sugestão para quem me acompanha, entendeu? E gosta do conteúdo que sai aqui no canal, fechou? E é isso Ó, consegui colocar a roupa mais 12, mas tal conversando com vocês, então não deu pra falar Mas ela tá mais doze e o intuito desse vídeo é deixar essas coisas mais doces, tentar adorar Vai ser é um vídeo é, curto, bem breve, né mano? Não vai ter muita edição, muito frufru Só postar e é isso Vamos que vamos Daí eu vou ver se vocês vão apoiar, vai ter comentários Vai ter algumas, tipo assim, pessoas querendo que eu traga evolução Ensinando como UPA Eu posso mostrar a conta do Top 1, Top 2 É só entrar em contato com ele se você tiverem interesse de ver o vídeo Deixa aí nos comentários Que daí eu posso tentar entrar em contato com os, com os donos Assim eu posso fazer um vídeo da hora pra vocês Fechou? Eu não consegui colocar mais 12 aqui Mas consegui colocar aqui ver mais 10 Isso é uma coisa até interessante o início de uma evolução Enfim, deixa eu pegar E sair aqui É um FC razoavelmente legal num, No entanto não é um Surpreendente, né mano, pela quantidade que vê de, de preços que estão upando aqui nesse servidor Mas como eu comecei bem atrás, não tô trazendo evolução, tô trazendo mais para ensinar E não para focar que ver no hall e no Fc tudo Então, devagarzinho, a gente chega no nosso lugar Enfim, agora eu vou vir aqui para poder dourar essas coisas que eu coloquei Pelo menos a roupa que eu coloquei mais 12 O chapéu ficou mais 10, mas fica pra próxima a gente não precisa criar pânico <risos> E é isso Vou vir aqui, ó, colocar aqui o potencial que Isso vai ajudar também Vai é dar aqui um FCzinho a mais e um atributo a mais Também, que é uma coisa bem interessante Pro início De uma evolução também, né? Então é isso, consegui colocar tudo aqui Agora vou vir aqui para adorar A roupa, né? Vamos ver se eu consigo E... Basicamente vai ser esse o vídeo né mano, tentando fazer essas coisas Para algumas pessoas vai aparecer um vídeo bem básico, mas esse vídeo que ver espero que vocês batem uma quantidade de likes Para mim tem interesse de fazer mais evolução e focar no servidor para adquirir recursos para poder fazer uma evolução que agrada vocês, entendeu? Então deixa muito like nesse vídeo porque é essencial muito para o canal mano e eu não vou conseguir dourar Tentei dourar aqui a varinha também Que tá mais dupla Pra tentar colocar gold E não vai ser dessa vez Mas enfim Deixa assim Pensei que ia dourar bem na última Mas né? não vamos criar pânico, né, mano? Deixa o negócio aqui ver fluir do jeito que vai Enfim Agora eu vou vir aqui Acho que eu vou tentar Pelo menos um avanço na, na arma Eu vou colocar, tá ligado? Só pra não... Vai pro... Eu força do QV, do Dieter clique E é isso Galera, não se esquece, mano Tá curtindo o vídeo? apoia o canal Se você não tem condição financeira pra apoiar o canal apoia de outra forma, cara Porque, tipo assim, deixando um like, compartilhando o vídeo Ajudando o canal Mesmo que seja um canal de DDT Mas ainda tem suas vantagens de, Ainda tá no ar, né, mano Ainda tá sua vantagem de, que ver De a gente tá fazendo vídeo pra vocês, entendeu? Então é uma coisa que vem interessante, querendo ou não e o servidor, o link tá na descrição, quem quiser vir jogar, vai estar tá aí pra nós escrever batom um pvp, se divertir, fechou? O servidor tá até legalzinho, tô jogando também. E quem quiser entrar na sociedade, vou até dar uma divulgada aqui, ó. Opa, não é aqui. <risos> Estou meio perdido. Deixa eu ver aqui, tem, tem tá aqui, né? Ferreiro e eu, acabei me perdendo aqui. Mas enfim, versão nova, o Tietchan tá acostumado na... 4.1 ele modelo, mano Vamos aqui no Ferreiro Não é pra estar aqui, não? Ah, aqui, o Clube da Sociedade Sai da minha frente aí, rapaziada Quem quiser entrar na minha Sociedade É essa daqui, fechou? E é isso, né, galera Deixa eu umas coisinhas aqui pra Sociedade pra quando eu precisar, quer ver que umas coisinhas ter, né na hora E é isso, né, mano? Quem quiser entrar na Sociedade, tá aí Ativa, <risos> e é nóis esse que é o nome do presidente O nome é esse daqui, ó. não sei qual é o nome disso Mas se quiser entrar, tá aí É nóis, muito obrigado por quem assistiu até esse momento Não se esqueça do seu like, da sua inscrição E até o próximo vídeo, fechou?